Às vezes é um bocadinho difícil nós conseguirmos fazer com que a nossa foto supersaia de todas as outras, principalmente quando tiramos fotos sempre no mesmo espaço, já tirei muitas fotos aqui neste quarto, mas há alguns truques que vocês podem fazer e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, são vários truques para vos ajudar a melhorar a vossa foto e fazê-la por sair todas as outras e é isso, se vocês estiverem interessados é só continuar a assistir e espero que gostem. Por vezes o sítio que temos disponível para tirarmos fotos é sempre o mesmo. A primeira foto pode até parecer diferente, mas todas as outras que lhe seguem começam a aparecer reflexões da primeira. Hoje vou tirar fotos no mesmo espaço e com a mesma roupa para vos mostrar como com 5 passos simples podem dar um toque diferente a uma foto. O primeiro truque que tenho para vocês é adicionar acessórios. Pode ser uns um óculos de sol, pode ser um colar. Esse pequeno fator vai -vos influenciar imenso a imensa foto e vai tornar uma foto simples, uma foto completamente diferente. Todos estes truques vocês podem ir acumulando na vossa foto. Por isso o segundo truque que tenho para vocês é fazer poses com as vossas mãos. Vocês podem mexer no vosso cabelo, vocês podem colocar a mão sobre o vosso queixo. Só este movimento cria ângulos na vossa foto e fica uma foto bastante diferente. Por isso o terceiro truque que tenho para vocês é adicionar movimento. Vocês podem mexer no cabelo, vocês podem fingir que vão sair do vosso espaço, andar, saltar. Adicionar movimento a uma foto torna muito, muito interessante. Por isso o quarto truque que eu tenho para vocês e que vai vos ajudar imenso a complementar todas as anteriores é trabalhar o corpo todo. Vocês podem até não estar a apanhar parte nenhuma das vossas pernas, mas se vocês mexerem o vosso corpo, mesmo que ele não apareça na foto, vai-se notar imenso no resultado final, mesmo que vocês não se apercebam, vocês criam ângulos e vai-se notar depois da vossa foto, por isso façam poses que o vosso corpo todo acreditem que isto é um truque que vos vai ajudar imenso. Por fim, vocês podem complementar uma foto testa bastante simples com acessórios de fotografia. Vocês podem usar CDs para criar arco-íris, vocês podem usar prismas, vocês podem usar luz de natal para criar um efeito diferente de luz e de cor e se vocês tiverem uma lente como a minha, também criar o efeito buquê. Como vocês estão a ver aqui neste resultado final, as fotos foram melhorando um bocadinho a um bocadinho com estes truques muito simples. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais, não se esqueçam de subscrever, comentar, deixar o vosso gosto e é isso. Se vocês tiverem ideias para novos vídeos, digam-me que eu preciso mesmo, mesmo muito. E vemos no próximo vídeo. Tchau!